Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É. Ai gente, eu voltei, eu voltei, gente, eu voltei. Gente, eu sinceramente eu não imaginava que a língua portuguesa de Belo Horizonte era essa. Eu postei anteriormente um vídeo falando sobre as gírias de BH e eu voltei com gírias de BH. Que a galera pediu muito, então está de volta. Gírias de BH... Nossa, eu tô com um na máscara aqui. Enfim, gente, usem máscara, viu? Gente, eu voltei com as gírias de BH Eu não imaginava que as gírias de BH fossem assim, uma coisa BH tem o próprio idioma Vocês não estão entendendo Quem não assistiu, assista, tá passando aqui um card com o um vídeo anterior E eu trouxe a parte 2 do vídeo das gírias de BH Porque a galera pediu muito, então A galera tá querendo conhecer o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio Todo mundo comentou que BH é diferenciada nas gírias e eu trouxe então parte 2 gírias de bh pra você que não é inscrito no canal se inscreve porque vai começar agora gírias de bh solta a vinheta moleque vem deus dj então galera é o seguinte vamos começar então com as gírias é, que faltaram por exemplo Lombrado. O que é lombrado? Lombrado em vários momentos. Por exemplo, lombrado pode ser uma situação ou pode ser uma pessoa também. Lombrado é, por exemplo, o cara vira e fala... Lombrado, Zé. Lombrado, lombrado, lombrado. Que isso, Zé? Que isso? Lombrado, Zé. Lombrado. Gelo, gelo. Lombrado o que, isso O que aconteceu lá? Gelo, gelo. Lombrado, lombrado, lombrado. Então galera, por exemplo, esse cara veio de uma situação onde alguma coisa estava ruim pra ele, é, chegou algum bandite, ou ele é bandido mesmo né, que a polícia chegou alguma coisa assim e a situação estava lombrada. Próxima gíria, Gírias, a próxima gíria é o seguinte, pichado, pichado é parecido com lombrado ali, que existem pessoas lombradas e pessoas pichadas, por exemplo, como que seria um cara pichado, por exemplo? Que isso, Zé? Por que você tá vestido assim? Por que você se mexe assim? Sou pichado, né, Zé? Ué? Sou pichado aí. Você é doido? Sou pichado aí. Qual é, Zé? Chega aí. Aí. Traz dois de 30 lá para nós. Faz o corre. Próxima gíria é o seguinte: Malou. Maladeza. malá. É tipo quando uma coisa tá boa, é top é ficou foda é tipo isso entendeu e mas depois eu explicar pra vocês por exemplo como seria a reação é tipo assim ó qual é zé e aí suave aí vai vai descer no baile vai descer no baile hoje ah só não demorou demorou aí é não mano eu tô perguntando porque eu tava meio na dúvida aqui tipo que roupa colocar entendeu é se é de bermuda se é de calça e tal tô ligado que, que você vai mexer aí mano dá a ideia não beleza não demorou e é mesmo? Ó, oh, aí sim, vai malar, mano, vai malar. Então manda foto, manda foto aí, deixa eu ver como é que ficou, manda foto. Lu, Zé, isso é malô. Na moral. Lu, vai malar, Zé, vai malar. Na moral. Próxima gira. Viaja de mim, não Zé. Já falei que no outro vídeo que Zé tem todas as gírias termina com Zé, né? Malô, Zé, viaja em mim não, Zé, qual é Zé? Chega aí, Zé. Então tudo tem Zé no final. Próxima gíria é viaja em mim não, Zé. É tipo, pois é, parece que dá pra dar uma, uma dica rapidinho pra vocês, ó. É quando uma pessoa, pode ser usada, ela pode ser usada quando uma pessoa fica putassa com a outra. Por exemplo, Zé, você vai assim no baile? Na moral. Aí, Zé, não viaja em mim não. Vou roubar a cena, meu irmão. Tirando e pra fechar, ó. E pra fechar, daquele naipão. Vou trazer daquele naipão. Que gira é O que essa gira quer dizer? Daquele naipão é quando o cara pergunta pro outro assim: Fala, mano. Quer dizer, liga aqui, ó, liga pro cara. Fala, mano. Então, viado, qual é? Vai colar aqui em casa hoje, vai ter resenha, mano. Pô, então, vou descer. Então, fechou aí. Pode colar aqui no bar, as minas vai vir e tal. Quem que vai vir com você? Fala aí. Aí, vai eu, Nandinho, pé todo, viado. Demorou? Eu não vou chegar como? Daquele naipão. Aí, mano, vamos chegar daquele naipão, entendeu? Garrafa de whisky. Daquele naipão, mano. Vamos chegar daquele naipão. Já fala com as meninas que nós estamos encostando. Vamos chegar. Daquele naipão, é Ninguém explica daquele naipão. Galera, então aqui foram mais umas gírias de BH. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aí. Deixa um comentário aqui embaixo qual a sua cidade, qual a gíria da sua cidade você quer. Se faltou alguma gíria, coloca aqui nos comentários que eu vou gravar a parte 3. Imagino que não, acho que eu falei tudo, né? Mas se ficou faltando alguma, coloca aqui embaixo. Coloque, mande lá no meu Instagram que está aparecendo aqui. Qual a sua cidade, qual, quais as gírias você quer que eu grave, que eu vou gravar. Se esse vídeo bater uma meta... Mil likes, esse vídeo bater mil likes é pouco, hein? Se bater mil likes eu vou trazer uma parte 3 de gírias inéditas, gírias novinhas, gírias de BH. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário e até o próximo vídeo. É nóis!